Que tá no YouTub, que não é? Teve. É, o negócio aqui tá quente, minha irmã. Mas é quente de tudo aqui, entendeu? Quente de verdade. 40 e quantos? Quarenta e todos graus. graus. Sei lá, todos, deve estar 50, certeza, gente. Estamos aqui no U-Rec do Piauí. E estamos no P. Yeah. <risos> estamos no UREC Go antes, agora a gente está no -Hack P, E inclusive com canopla nova. Olha só, dá pra ver agora aí o REC, todo bonitinho. Olha que gracinha, e gente. Lógico, tirando esse microfone até o restante da matéria, pra vocês lerem que tá escrito e o rec, tá bom, gente? A, a gente queria mostrar aqui pra vocês. Desce, sobe, sobe inspire. É, ah, Olha, ó, ó que lindo que tá esse cartaz aqui, enorme esse banner. Mas... A gente não consegue pegar todo. Então, a gente vai passar aqui e conversar com a galera, não é, David? Isso. Lembrando que a gente só pode ficar três minutos no sol, porque a Defesa Civil falou: que se ficar mais de algum tempo, vocês vão virar pipoca, tá entendendo? Só lembrando pra vocês o que, que é o Will Hack, né? O Will Hack é esse acampamento aqui, ó. Vocês da... estão vendo se o frango já assou dentro da barraca delas, né? É o um acampamento com a galera do ensino médio pra falar sobre essa, essa maratona tecnológica e também humana rolando Olha lá! bem uhulho, uhulho. Uhulho, uhulho, uhulho. Galera, olha todo mundo participando! Bonito demais! <risos> CK, Carlos Cadu, uh, eu. Olha só, era você! Tudo planejado! Então, gente, essa maratona é uma maratona que funciona exatamente para a galera do ensino médio fazer aqui essa, essa solução criativa, meu Deus do céu, essa solução criativa para os problemas da educação. E é muito legal porque eles ficam aqui. Além de, eles não ficam aqui fritando não, o tempo inteiro, tá, gente? Graças a Deus, né? <risos> Mas a gente está vendo ali que tem uma gala. olha aqui, olha maravilhosa, um então, oi para papai. Oi papai. <risos> Ela viu o nosso vídeo antes aqui, mostrou para o pai dela para ver se podia vir. Quando ele viu, ele falou, não, não pode, depois desse vídeo não vai poder, não é gata? Pois é, mas tudo mas deu, certo. Certo. deu certo no fim, né? Ela lavou a louça, prometeu não, não sair mais de casa nos finais de semana, aí ele deixou vir. Deixou. <risos> Muito obrigada, vamos lá, vamos ver a galera e ali. Já está acendendo um alerta vermelho, aqui é a gente tem que sair do sol, tem que ser uma coisa rápida. <risos> Tá entendendo? Porque nem pra ser protetor, minha irmã. Gente, esse Piauí, eu vou perguntar aqui pra elas, como que funciona esse Piauí? Oi, gente! Ah, já estão tudo se arrumando aqui. Olha só, me conta, gente, vocês foram espertos, pegaram a, as barraquinhas aqui na, na oh, sombra? Bro. Pois é, porque tá a BR-O-BRO aí, se ficar no sol a gente não vai aguentar, né? Explica Br o que é esse BR-O-BRO. São os meses que terminam, setembro, outubro, esses meses de, até é, dezembro. O mais quente do ano aqui do Piauí. Mais, is, meu Deus, quer dizer 40 que... 40 graus aqui em Terezinha, na graus. sombra. Na meu sombra. pai eterno, me conta aqui, como é que vocês resistem isso tudo? Ah, a gente já acostumou. <risos> Foi o um jeito. Não teve jeito, <risos> né? Mas a barraquinha de vocês tá de boa. Tá de boa. A sombra, espera. É mesmo, né? a gente não vai dormir. <risos> tá vendo, gente? A noite promete. Vamos ver mais. Obrigada, gente. Eles acabaram, na verdade, agora de almoçar, não é isso daí Isso. A gente vai também dar um pulo, um pulo lá no refeitório para ver o que eles estão fazendo ainda. Exato. Mas eu já tô um pouco desorientado por causa do calor. Sabe eu o até... pano do cuscuz? <risos> Tô sentindo. Tá o tá pano do cuscuz, você. Assim. Isso. E tem é. gente que se arrisca a entrar dentro da barraca ainda. Não é impressionante. Pra cozinhar. Gente. Olha estão olha virando estufinha. E eu não sei quem, que, inclusive. Tá rolando aqui uma musiquinha, ó lá. Ah, qual é? Ah. Pegaram nas intocas aqui. Como é que você tá aguentando esse calor aí dentro e ainda tocando? Me ah, conta. Será a timidez de estar tá aqui fora que tá me fazendo ficar aqui dentro. Então eu acho que deu errado o seu plano. Pois é, tá fazendo calor pra caralho aqui. Vem pra cá, vem pra cá tocar pra gente, que tá muito melhor. De, no, de noite eu quero ver você tocando, hein? A gente, de noite a gente vai fazer uma dancinha aqui com ele, com certeza. Ai, peraí, que eu vou. Me enrolei aqui com o Davidson. Tu derreteu e grudou. A galera ali em cima dá um! Uh -huh! A galera tá bem animada aqui no Piauí, nesse calor. Não sei como é que eles conseguem. Como, Dê? Não tem como a gente não vir pro Piauí e não fazer piada com calor, minha irmã. Porque a gente vive na pele. Tá pegando todos os nossos pecados. É. Não precisa mais descer. Desculpa, gente. É bullying mesmo que a gente tá fazendo. Mas é porque é um negócio impossível de acontecer. Tipo queimadura de segundo grau com ferro aqui da, do pau de selfie. <risos> Pensa, menina. É um irmã. negócio <risos> louco. Gente, essa galera aqui, ó. Tão roubando... Gente, como assim? Como é que tá rolando o chocolate? Não vai rolar aqui pra Depende gente? Eu Gente. Como assim? Olha só! Não, amor, eu não sei. Me conta como é que vocês conseguem comer chocolate não ter dor de barriga aqui no Piauí? Nesse calor? É o amor, cara. Porque o chocolate é muito bom, a gente supera de barriga, supera tudo. chocolate é o oitava maravilha do mundo. Pronto. Resolvido, gente. Entendi agora por que que dá certo. <risos> ah, foi ele. Olá, Tudo Piauí, bem? Tudo bem? Conta pra gente, por que, que você deu o seu pra ela? É amizade demais. É, eu amo é muito ela. Eu gosto de, dela feliz. Oh, dá um bracinho de amiga. Olha que coisa mais linda. Oh, gente, obrigada, viu? Vai o quê? Não faltem ao próximo. Não faltem ao próximo. Não tem jeito nenhum. Vai ser perfeito. Vocês vão amar. E jamais venham com vergonha. Porque... Arrasou. Se você tiver vergonha, você arrasou a gente tá deixando isso. aqui olha a leitura labial aí porque eu acho que você não escutou nada né vamos pedir para as meninas descer para falar aqui com a gente é, né? desce para falar com isso. a gente que ficou sem som né porque não dá para ouvir daí venha venha venha Beijo. ela estava fazendo na verdade que um convite aos próximos que não faltem não venham com vergonha que ela já está amando isso é porque a gente ainda está na manhã no começo da manhã pois é agora a gente vai... vai ter um choque térmico né do calor a gente vai entrar aqui agora um pouco no frio. se a gente ficar torto não presta atenção não Chegamos aqui no paraíso, minha irmã. Agora Olha tá. Olha só, a galera, todo mundo comendo. Dá um oi, Alê, oi, Todo mundo com a boca cheia aqui já, gente animadíssimo. Aqui, a gente a gente aqui é, retena, aqui, aqui a gente, gente delícia esse lugar. Vocês não estão entendendo. Vamos dar um 360 bem bonito aqui ah, para o pessoal caramba. ver. Ó. Maravilhoso! Aqui é a arinha de convivência deles. Tem sempre no, no rec uma área de convivência onde tem os puffs, onde tem ali o, o, os, os. Como é que é? Os, os, os videogames. Cassino Royale, qual? Cassino. Parece aquelas coisas cassino de Cassino. Royale. E aqui também tem a galera, que toda, É uma arinha de descanso da galera. Todo mundo ali bem coloridinho, bem gostosinho. A gente não almoçou ainda, não é, David? A gente vai almoçar é. e a gente não almoçou ainda porque a gente está morrendo de fome. O David está até tremendo é que eu estou sentindo. Tô tremendo e o calor. Mesmo aqui dentro a gente falar que está um ar fresquinho, mas se a gente ficar muito tempo parado a gente já nota o calor chegando. Olha lá, olha lá. Mais tarde a gente vai fazer um outro vídeo à noite com a galera, que esse momento agora é um momento mais da gente apresentar o REC pra vocês e o REC do, do Piauí. Tá com uma novidade também, a gente tem uma oficina a mais, né Davis Oficina de drone, muito chique, a gente vai sair daqui já voando, fazendo imagens aéreas pra você, tá entendendo? É, na verdade é uma oficina de robótica. Ah, é, é robótica, gente mas que o truque tá dentro da mesmo. robótica é uma coisa que está dentro da outra, tudo ligado Isso, aqui as coisas. Tudo ligado. E além de todas as, <risos> além de todas as, as oficinas que vocês viram no outro e o Hack, que é oficina de, de narrativa, oficina de, de meme, né? De oficina de animação, de o game. Log. De blog, exatamente. E aí ainda vai ter essa make. E a gente volta mais tarde mostrando tudo isso pra vocês com essa galera que é animadíssima. Só que agora tá todo mundo morgado. <risos> e agora a gente com vai esse somzinho 3D. Vai soltar a vinheta. Pra você, tá, minha irmã? A gente se vê mais tarde. Exatamente. Tchau!